Olá meus amigos, continuando Na nossa tarefa De remodelar o nosso carro Eu retirei Essa tampa aqui Esse protetor do banco do passageiro Limpei E agora eu vou retirar Esse protetor aqui Porque depois, quando a parede passar aqui Aí vai ser Praticamente impossível retirar isso aqui Não vai ter como retirar mais Então eu vou retirar aqui e vou limpar logo depois que a gente fechar aqui, aí eu não sei quando que vai ser possível fazer esse trabalho. Vamos lá então. Não que Tirar isso limpar. alguma coisa que pra travando um o um um, um cinto tem alguma deixa meio né vou descobrir agora como que faz não tira para baixo aqui ó descobri já aqui tem parafuso ó deve ter mesmo porque tem duas tampinhas né é isso mesmo precisa chave de fenda larguei lá dentro Tem uma chave de fenda. Faz isso aqui, ó. Pronto, tirei. Bora. Eu vou limpar aqui atrás. Tem uma sujeirinha um tanto quanto até nojenta aqui em cima. Resto de cabelo, tem até pelo de cachorro aqui, ó. Vou limpar. Já vou colocar de volta. Já, como nunca foi limpo, pessoal. Olha, não sei se dá para poder ver. Aí, ó, vou pegar um pincel que é melhor. Com uma escova, vou tirar o excesso de, de sujeira daqui de cima. Rosa, um bico plástico. Como isso vai educar nesse caso? É. Funcionou. Na ver, na verdade aqui é couro, mas funcionou. Deu para tirar a parte mais grossa, deu. Pelo visto, faz tempo que isso aqui não é limpo desse jeito, sabe, gente? Estou fazendo esse trabalho aqui com a Madalena. E a gente tem um prazer tão grande de fazer isso, que só quem está na nossa pele é que sabe. Quando tem carinho, quando tem capricho, e isso é uma marca registrada minha, viu? Eu posso falar com orgulho, só que eu até creio que é dom de Deus a pessoa gostar dessas coisas. Eu vejo certos homens aí que não trocam uma lâmpada. Desculpa falar isso, mas não troca uma lâmpada, tem medo do choque. Não troca um chuveiro se queimar, que tem medo também de choque. Eu, eu sou uma pessoa que eu... eu fio a cara. Imagina se eu for pagar tudo aquilo que eu preciso fazer. Não é verdade? Então é uma coisa que eu gosto. Deixa eu ver só que vai isso, aproveitando que eu estou agora olhando. Vai, vai, desce bem, né? Muito bem, muito bem, muito bem vocês aí sabem como é que faz para nutrir o couro, gente? Meu outro carro que eu tinha, que eu vendi, o Toyota Field que eu, que eu tinha, eu aprendi com um rapaz que faz embelezamento veicular, é simples demais da conta, tem gente que não sabe, creme para mão simplesmente isso compra um, um bom creme para a mão até ele me indicou um que é um pouco caro mais que eu vi que deu resultado do é carro que é o Dove a marca Dove Aí vocês passam ó, o creme com os dedos, assim, esparramando Vem com paninho, na franelinha limpa Com a paciência de Jó. E pronto E nutre os bancos de couro do carro Tá vendo como que é fácil? Tem gente que não sabe pagar caro Paga 200 300 reais, 400 reais, dependendo da empresa Para nutrir um banco que vocês podem fazer em casa Mas tem que ter paciência, viu aí o resultado ó tá vendo? esse é lixo agora que a peça já a peça já tá a peça ó. não é de peça não a peça mesmo a peça tá seca é que beleza e eu gosto de fazer isso aqui Espairamente! Eu sei o que está agora acontecendo aqui atrás. Né? Isso me deixa bem. Sempre que vocês forem colocar parafusos. Uma peça grande como essa. Você coloca sempre. Assim, por exemplo, eu coloquei esse aqui, né? próximo agora é aqui, ó. Em cima. Ah! Muito bem. Tá vendo? Muito bem mesmo. Tem a ferramenta certa para trabalhar É muito bom, né, gente? Faz um trabalho rápido Desculpa ficar de costas para vocês, viu? Faz um trabalho rápido, bem feito Perfeito na medida do possível E os barulhos aí, vocês desculpem, tá, pessoal? Estou gravando direto Agora o último aqui embaixo. Deixa eu. O último não. Tem mais um aqui. Agora sim, o último aqui embaixo. Tá concluída. Agora eu vou só pegar as grapinhas que eu tenho ali e vou colocar aqui.